Que se seguiram, destruíram vários prédios em Minneapolis, queimaram lojas, comércios, carros. Embora eu entenda e ache justa a revolta, a forma como essa revolta aconteceu eu desaprovo. Falei isso na época e repito agora: atacar propriedade privada de terceiros que não tem nada a ver com isso, quebrar e queimar lojas, carros de pessoas que não tem nada a ver com isso, não é a forma correta de protestar o protesto deveria ser direcionado ao grande culpado, o governo. Não há dúvidas de que o culpado é o governo nesse caso. A grande questão aí é, até que ponto foi um erro do agente do governo, o policial Derek Chauvin, que fez coisas erradas e assim causou a morte de Floyd, ou foi um erro exclusivo do governo como um todo, como responsável por uma máquina violenta de repressão policial baseada em juspositivismo? Baseada em papelzinho rabiscado por político. No julgamento de chove,